Fala galera, beleza? Tô contando aqui com mais um vídeo Dessa vez trazendo pra vocês mais um t rapaziada Dessa vez o, o t vai estar tá certo, rapaziada Dessa vez não vai ficar... Então vale a pena aí, é... Comprar ele aí se você tiver o t tá ligado? Ele é muito rápido, não é o gt rapaziada Não é o gt é outro carro mas é muito engraçado, tá ligado, mano? Porque eu não achei que ele ia ser tão rápido, rapaziada Então eu vou pegar ele aqui Ele é Street Racer, tá ligado? Coisa de Street Racer É, não Esse daqui não Acho que é esse, esse daqui, ó Esse daqui mesmo, rapaziada Sim, rapaziada, eu comprei um táxi, mano é um, é, um, é um carro da Ford, né? Então é bem rápido E o legal é que eu consegui detonar no máximo, tá ligado? Então ele é muito... Ele tá muito rápido Eu até botei o máximo Umas horas de corrida ali, pra ficar mais da hora. E é isso aí, rapaziada. Se vocês quiserem também dá pra, pra eu mudar pra outra cor, tá ligado? Tem branco da cor de táxi, né? Tem branco e tem preto aí. E tem negócio de policial também que dá pra mudar, mano. Bora! Dirija como se não soubesse o que é se não fechar. Bora lá, mano. Os carros tudo de. Os caras tudo GTR, Audi e eu de táxi ali, mano. Olha as ideias do mano. Pera, ah, mano, eu, eu, eu falo que esse carro não vira muito, mano. Ah, aqui, vai, vai. espera Espera. Aí. mano, ah, mano, escolher logo a pela corrida, velho. Corrida de curva, eu não gosto de corrida de curva. Pode de corrida de reto, Pode, acelera. Esse carro não é muito bom. Ih, caramba, pati aqui. Corre, corre, acelera, acelera, acelera. Um golfe aí, caramba. Um golfe ali, mano. Que da hora, mano. Pô, dá pra colocar LED agora, velho? Não sabia, mano. Leon, xenon, quer dizer. Botar o xenon aqui, porque fica sinistro, hein, rapaz? Aí, bora. Aí. Ah, ah, ah. Tem que frear muito pra ele virar, mano. Ele não vira. Esse cara aí, infelizmente, não vira. Nem derrapa, não derrapa. Pega. Vai. Um. Tô chegando O cara bateu ali, mano Não é um gol final, rapaziada, é outro carro Bora, acelera Acelera, tô chegando, hein Tô chegando, na reta eu busco Na reta eu busco, pega Acelera Terceirão, rapaziada Ah, não, tô em quarto Tô em quarto, mano, se eu pegar uma curva agora já era foi foi mano, o carro tá no máximo, hein, tropa Tá no máximo, rapaziada. Ah, ah, caramba. O carro me ajudou ali, mano. O cara me ajudou ali. se não Moeu o cara na, na porrada ali. o carro ele, ele tá sem carro, mano. Aí, caramba. E, acelera, acelera, acelera, acelera, acelera. O carro tá atrás, mano. Ih, dá pra parar não. Ih, vira, vira. Nossa, tem que frear muito, mano. Coitado tá do motorista, Olha <risos> no carro, velho. Acelera aí ah, ah, ah, não já era agora na reta eu busco na reta eu busco pega mano é muito complicado dirigir esse carro na moral aí ainda mais na curva mano o pato um engraçado que o GT é um pouquinho mais pesado é mais pesado né até ele vira mais pô ele tem limitador tá ligado pra virar esse carro aqui pega Aí, eu tô chegando, hein? E terceiro eu já ganha. Não, velho! Fica aquele na frente, é um camarada. Aí, volta, volta, volta. Ih, caramba. Bateu, mano. Mano, vocês não tem noção, rapaziada. Não moral, mano. Ah, não vira, velho. Sai daí, Corvette. Sai daí, Corvette. Eu te Será? Será? Será? Será? Sai daí, Corvette. Ah, não. O cara me rodou, não. não tá brincando, mano. Será? E já tá acabando, não. Ainda tem 60. 62% e já tá acabando não ainda tem 60 62% aí aí acelera acelera acelera e caramba achei que ia bater na pedra ali velho bora bora bora bora bora bora bora passa passa o cobertão passa o cobertão eita rapaziada passão é que na reta eu pego na curva não aí vira Pé. Tô chegando hein tô chegando hein? eu acho que esse daqui da frente também é um não, um poste é um poste, ah mano, esse cara tá meio estranho acelera, acelera, acelera, acelera ah mano, chegar ali da frente não, ah não não acabou não mano, precisa ficar em terceiro velho, acelera pô e agora vai ficar mais fácil o áudio tá atrás, acelera, acelera acelera pô Tem que fazer as curvas direitinho, mano, Os caras desceram os postes aqui, velho. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Ah! Acelera! Ih, caramba! Não precisa, não tá acabando, mano! Tá acabando, mano! Acelera! Vou guardar o um Nito, vou guardar o um nito que eu sei que vai ter um retorno! Vou guardar o um nito. Aê, passei! Passei geral! Aê, caramba! Passei geral, velho! E caramba! Opa! E caminho errado, velho. Ah, ah não, velho. Foi querer zoar, mano. Agora me dei mão, mano. Ah, mano, eu passei em geral, velho. Tinha passar dinheiro geral, mano. Agora já era. Agora já era. Fora aqui, mira. Não dá pra nem ficar quatro, mano. Pelo menos pegar. Tá, Fora aqui tem que pegar esse chat point. Aí é zero, mano. Ah, eu sabia que ia ter retão, mano. Aqui ó, retão aqui, ó. A reta eu ia pegar. Sete. Rapaziada, ah, eu vou pegar outra coisa aqui e já volto. Pô, rapaziada, achei outra aqui, mano Bora, já vou, já vou com o táxi mesmo Nem vou nem mudar de carro Mano, ah, mano, se eu não tivesse batido na... Quer dizer, se eu não tivesse... Feito aquela merda lá, eu teria ficado em primeiro Acho que não, né? Porque o táxi não ia conseguir virar, bora Acelera Ó, oh, mano, um Subaru ali, mano Tá cheio de carro comum. mano Pera minha frente, Ah, mano, ah, mano Essas curvas aqui da cidade são piores que tem tem muito, muita casa, muita pé de estrela, mas agora na reta é o pé na reta o feco, vai! A curva aqui é complicada. Mano, eu vou puxar o freio de mão na próxima. Na próxima eu puxo o freio de mão. Sei lá. Mano, olha o táxi pegando geral, mano. e essa aqui é, é a corrida boa, mano. Só tem entona, passo a mão, não tem muita curva. Aí é show de bola, show de bola. Se eu errar, também era. Os caras estão aqui atrás, mano. Que viagem, mano. Acelera mais. Se eu errar, já era. Se eu errar, já era. Mas eu não vou errar, não. Ih, já bati. Ih, caramba. Já bati, já deu merda. Já deu merda aqui. Aí, vira, vira. Ih, vira, vira. Acelera, vira, vira, vira. Bora. Acelera e o oh, oi oh, oh, eita pé os caras bateram ali mano os NPs a NPC não é bote não os muitos muitos batendo ae mano tem como jogar online mas online é muito difícil oi, ó. ai ai ai ai nossa nossa se eu ia bater aqui mas online a, opa meu querido amigo bateu aí foi mal viu a tartaruga ali o cara viu uma tartaruga freou mano Bora! Bora! E Ah! Tô esquegando, hein! Esquece! Deu baixo geral, hein! Tô nem aí, mano! Tô nem aí! Ih, caramba! Na reta, na reta, na reta! Eu tô sem nível! Acelera, mano! Acelera! Que táxis velho aqui não corre, mano! Ih! Ó drift! E tem um carro aqui atrás, mano! Tem um carro aqui atrás! Tem três um carros aqui atrás, ó esperando eu errar pra passar de nível, passar na frente. O motor do táxi, mano. Parece uma pretadeira. Sei lá. Passar aqui no cantinho, pá. Tranquilão. Tranquilão. Que a pessoa se tivesse trânsito. tivesse em estaria azedado, mano. Que corrida máxima, não gostei dessa corrida, rapaziada. Tem muita curva. Ó, oh, pega, pega, pega. Ai, que da hora. Fiz um drift, tinha executado, mano. Aê, bora. Vou tentar fazer outro drift, hein? Vou tentar fazer outro drift. Sai da Vamos ganhar, mano. Vamos ganhar, pô. Vamos ganhar. Vamos ganhar, caramba. Aê, pô. É nós. primeirão, mano. Vou pegar outra corrida ali. Já volto. Rapaziada, vou nessa aí, vai o vídeo vai ficar muito grande. Não tá acelerando. O carro não tava acelerando, mano Mas vou, vou nessa aí, rapaziada Vou tentar fazer um drift aqui, ó Rapidão aqui, ó Na chuva Na chuva ele corre mais Mano, dá pra, não dá pra colocar aerofólio, né? Mas eu queria mudar é, a performance do carro Pra ficar mais da hora E rapaziada, comenta aí qual cor que vocês querem que eu boto no próximo carro Ou vocês querem que eu boto o negócio de polícia aí no carro Dá pra colocar CVN. E como se fosse um carro de polícia, mas não é né, só é. então dá pra colocar, colocar serene mesmo. É isso aí rapaziada, tamo junto, eu vou, eu vou tentar encontrar outros carros aqui pra fazer mais esse vídeo pra vocês. Tamo junto, eu vou deixar mais pra próxima corrida aí, que o vídeo vai ficar muito longo. É isso aí rapaziada, tamo junto.